Olha só, primeiro exercício que a gente vai fazer, Ó, ambos os braços assim à frente, presta atenção, ambos os braços, não, ainda não, assim à frente, cotovelo, eu quero que fique apoiado próximo da barriga de vocês, não do lado, da barriga, abaixa o braço agora, assim, isso, vai pegar o peso e vai fazer esse movimento aqui, tá ok? Nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos fazer o um método... 3 de 10, tá OK? Não, é rápido isso, é molezinha. Colocou? Vamos lá. Isso a frente, a frente. A frente. Não, não, o o braço. Isso, isso aí. Vamos lá. 3, 2, 1 contando, hein? 1 2 mais devagar na subida, três, isso, quatro, isso, cinco, projeta o peito para frente, vai, isso, contrai o abdômen, sete, isso, oito, nove, dez, descansa cinco segundos, um, dois, três, quatro, cinco, vamos embora, só do meio agora, do meio para cima, um, dois, Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não descansa, desce tudo e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Presta atenção. Nove, Dez. Agora só até o meio. De baixo ao meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Todo ele vem. Um, dois, três, bora. Quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, parou, descansa, 5 segundos. Isso. Vamos fazer o seguinte, lembra do agachamento, né? Isso aí. <risos> Não, não, vamos fazer curtinho, eu vou explicar, é isso aí, vamos fazer curtinho o agachamento, eu vou explicar, não, a gente vai fazer no máximo 100, no máximo, eu vou explicar a você como é que a gente vai fazer o agachamento, o agachamento é o seguinte minha amiga, vai abrir as suas pernas assim, mais larga um pouquinho do seu quadril, Vai jogar o bumbum para trás, não deixa o joelho vir para frente, tá ok? É só jogar o bumbum para trás, estica o braço, desce onde você conseguir e volta. Desceu só aqui tá valendo, tá bom? Fica bem tranquilo, faz um aí para eu ver. Isso! Só que nós vamos fazer o seguinte, esse agachamento nós vamos ficar só aqui embaixo, ó, fazendo só aqui embaixo. Não vai subir tudo não. Aí você faz no teu tempo, devagar. Vamos lá? Prepara, vem! Vamos lá, 3, 3, 2, aí eu vou sair para corrigir. Vocês vão contando lá embaixo: 3, 2, 1, desceu. 1, 2, conta: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Continua isso. Isso aí. Vai, sobe e desce, sobe e desce. Isso. Joga para trás do joelho, joelho para trás. Isso, vai. Isso. Dois. 3 4 5 6 7 8 9 50 51 vamos embora 52 bora 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 vai 65 66 vai, 67, 68, vai, 69, 70, para, descansa um pouquinho, 10 segundos descansando, vem, vem, todo mundo para cá, todo mundo para cá, para cá, para cá, para cá, passada, até lá e de volta, vou te explicar como é que é minha amiga, é bem simples, Pode ser com peso, mas prefiro que faça sem peso para a gente poder fazer mais, mais intenso. Ó, oh, Vai abrir a perna, assim, tu vai dar um passo à frente, deixa eu fazer até com essa daqui para ficar mais fácil você entender, dê um passo à frente, a perna que está atrás é que vai dobrar, porque geralmente o pessoal faz isso aqui, não, tá errado, você dobra de trás, aí sim. Passo à frente, dobra de trás, automaticamente a da frente vai dobrar. Ó, automaticamente a da frente dobra. Tá ok? Vamos lá? Vamos lá, vem, vem, vem, vem, vem. 3, 2, 1, vai. Isso, vem, isso, cada um no seu tempo. Isso, isso, vem, vem. Vambora Que nada, vambora Dobra a perna de trás, isso Ó, dá o passo, para Dobra de trás Dá o passo, para Dobra de trás, ida e volta Força, isso Vambora Sente isso, não deixa vir para frente, não, minha amiga. Não deixa vir a perna para frente, não. Vai, dobra de trás. Isso, a de trás. Isso, vamos embora. Isso aí, sente doer. Mais uma, mais uma. Vambora, volta. Vai, isso, pegando bastante. Bora, isso, isso isso aí, perfeito, vambora, isso aí, vem, vem, vambora, tá leve, tá leve, vambora, isso, vai minha amiga, abaixa, dobra a perna de trás, é a de trás, vem, vem, não descansa não, isso, descansa aí vocês, pode descansar, pode descansar, isso, isso, vambora, isso, Ó, o movimento está errado, o movimento é isso aqui ó, desceu, passou, desceu, passou, desceu, é isso aí, você está fazendo assim, vai, aí você faz aqui, eu nem sei como é que você está fazendo, dá o passo, não, não muda, quando você der o passo, você já desce, ó, deu o passo, desceu, deu o passo, desceu, é isso, você está mudando, é direto, é, é isso aí, direto. Direto. Sem parar. Isso, direto. O abdominal que nós vamos fazer agora é tranquilo. Não é difícil, não. Vamos lá. Ó, todo mundo vai deitar, colocar as mãos na lateral do corpo. Pode segurar até aqui no colchonete se quiser. Encosta a cabeça, eleva a perna e desce. Eleva e desce. Só esse movimento, tá ok? Vamos lá? Vamos embora, vamos fazer. Não tem, não, não se preocupa com o tempo não. Vamos embora. Três. Dois. Bora, três, dois, um, vai, um, dois, três, isso aí, quatro, isso aí, cinco, conta alto, seis, isso, sete, estica a perna, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, parou em 15, isso, parou, descansa, relaxa, é, relaxa, vamos lá, vamos trabalhar, tô pegando leve hoje, tô pegando leve, Hã? é, isso aí vai trabalhar bem a parte inferior, vai trabalhar bem. Mas aí é dieta, tem que ser dieta, tem que ter dieta, galera, tem que ter dieta, hein? Se não tiver dieta fica difícil, vamos ter que fazer dieta, vamos lá, dieta, Vamos embora. 3, prepara, 3, 2, 1, de novo, vai, 1, 2, 3, isso, ponta vai, vambora, não para não, isso, estica essa perna, 12. 12, vambora, 13, só 15, 14, 15, isso aí, descansa, bora tá todo mundo sentindo bem o abdômen isso aí é isso aí tá sentindo só aí só interno de coxa Ah, tá porque tá forçando mais a coxa é tenta puxar com o abdômen ah, tenta não ajudar com a mão só elevar vai eleva não sem segurar abre o braço assim eleva isso, desce, não desce tudo não, sobe, perna esticada, isso aí, desce devagar, sobe, isso aí, desce, descansa. Hã? Não, algumas pessoas segura porque ela não estava sentindo o abdômen, é por isso que eu pedi para ela fazer isso. Então tá bom, tranquila? Não, não fala isso não. E aí minha amiga, tá tranquila? Direitinho, você? tá ótimo vamos embora mas eu vou pegar leve vamos embora mais uma três de novo ah então tá bom então vamos embora ela falou que tá acostumada a malhar pode fazer vamos embora vamos embora três dois um isso dois 3 4 Vambora? 5 Vai 6 Estica a perna 7 Isso 8 9 Estica a perna 10 Levanta essa perna 11 Isso 12 Não deixa bater no chão não 13 estica a perna 14 15 fica de pé Fica de pé, vamos embora que não vai poder ter descanso hoje não. Vai ter que ser rápido. Vamos embora. Em pé, todo mundo. Agachamento normal. É, isso aí. Vamos embora. Abriu a perna, vamos lá. Abre a perna, abre a perna. Agora vai abrir um pouquinho mais, vai lá embaixo e vai subir. Você desce no limite que você conseguir. Só que eu quero ver todo mundo descendo direito, tá bom? Vamos fazer pouquinhos. Desce o máximo que puder. Não, não, agachamento, ó. Desceu, voltou. No máximo 20, porque eu vou precisar que vocês façam direitinho. No máximo 20, mas fazendo direitinho, tá ok? 3, 2, 1, agachou, lá embaixo, lá embaixo. Sobe, agacha e segura, segura, sobe, agacha, segura, sobe, agacha, segura, sobe, agacha, segura, sobe, agacha, segura, sobe, segura, hein? agacha. Segura, sobe, agacha. Segura, sobe, agacha. Segura, sobe. Só sobe quando eu falar. Agacha, sobe, agacha, sobe, agacha, sobe, agacha, sobe. Agacha, sobe vambora. Agacha, sobe. Agacha, não ajuda com o braço não, agacha, vamos embora, está acostumada a malhar, vamos embora, agacha, agacha, isso, fica, fica, sobe, agacha, segura, um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, subiu, descansa 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, pega o peso, vamos lá pegando peso, não, é braço mas é outro exercício, não, desenvolvimento, segura o peso, pode pegar o mais leve, vamos lá, pegando, posicionamento dos braços, dessa forma aqui, isso, pode colocar a perna de apoio atrás ou na frente como vocês decidirem, só preciso que sempre peitoral à frente, subiu, voltou tá ok vamos lá três dois um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze 16, 17, dobra o braço, 18, 19, 20, parou, descansa 5 segundos, 1, 2, está sentindo? 3, tá bom? 4, ah tá, não, tranquilo, 4, 5, vamos embora, pega o peso, mesma coisa, Posicionou três, dois, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete. Vai. Seis, cinco, quatro, Três, dois, um. Parou, descansa cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez, vai, levanta, vai lá, bora. Um, dois, três, quatro, para cima. Cinco, seis, vai, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pode beber água, descansa e bebe uma água.